Oi gente, tudo bem? Quase me esqueço aqui do microfone. Peraí. Pronto, acho que deu certo. Eu não sei se tem alguém aí já, mas se vocês se puderem me falar se vocês estão me ouvindo, só para para eu começar. É, gente, hoje nós vamos trazer uma convidada bem especial para o nosso Varal de Ideias. Para quem está chegando hoje e não sabe ainda o que, que é o Varal de Ideias, ele é um projeto é, feito por mim, né para poder levar para quem está em casa um pouco mais de conhecimento de diversas áreas, né da, desde o autoconhecimento, decoração, imagem... É, a parte de terapia, então nós já tivemos vários convidados e vamos continuar tendo muitos outros convidados até o final do mês, tá? Todos os dias às 8 horas acontecem as nossas lives e os convidados são os mais variados possíveis, os mais diversos possíveis. Qual é o intuito do, do Varal de Ideias? É poder ajudar quem está em casa, né? a ter novas ideias do que a pessoa pode fazer. Porque a gente sabe que está todo mundo passando por um momento difícil, né? Todo mundo está... A maioria das pessoas estão em casa, muitas delas já perderam seus empregos. E a intenção do Varal de Ideias é poder ajudar trazendo justamente ideias para essas pessoas que estão em casa, porque... Eu acredito que a união faz a força, né? E se a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem sim a obrigação de fazer. Foi por isso que nasceu o Varal de Ideias. E aí, a pessoa que nós vamos conversar hoje, ela já chegou na live, é a Tuane. A Tuane tem uma história bem, bem legal. Ela, eu conheci ela através do meu grupo no Facebook, chamado Clube dos Empreendedores. É um grupo de divulgação. Que tem mais ou menos 40, passou de 40 mil membros já. E ela fez uma postagem do trabalho dela. E ela teve mais de 200 comentários nessa postagem. Então, é, quis dizer que muita gente estava procurando o que ela tinha para oferecer. E aí eu convidei ela para vir aqui e ela aceitou. Então, eu vou chamar ela, tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu chamar ela aqui. Já chamei, agora vamos esperar ela responder. <risos> Oi. Oi, Tuani, tudo, tudo bem? Bom. Tudo, e você? Eu tô bem também, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. É, então tá bom. Tuani... Enquanto você se apresenta para o pessoal, eu vou mandando o um aviãozinho para as outras pessoas virem aqui conhecer a nossa, para interagir com a gente, tá? E peço a mesma coisa para o pessoal que está aí, se vocês puderem dar o um aviãozinho aí, chamar os amigos de vocês, a gente agradece muito, tá bom? Então se apresenta aí minha flor. Então, pessoal, eu me chamo Tuane, eu tenho 28 anos, quase 29, daqui a pouquinho final do mês, eu estou completando mais um aninho de vida. É, eu sou publicitária, sou formada em publicidade, trabalhei em agência por muitos anos e resolvi largar tudo para começar a empreender. E foi muito engraçado esse processo de largar tudo para empreender, porque tinha muita gente que falava, como assim você vai. É, largar o emprego fixo para se jogar nesse mundo do empreendedorismo, se jogar no mundo incerto. E... Só que o trabalho de CLT não fazia mais sentido para mim. Então, faz quatro anos que eu estou empreendendo. E tem... a Petit Vie tem três anos que eu estou com a Petit, mas surgiu por acaso também. Não foi algo que eu planejei, foi uma oportunidade <risos> que eu estou na porta e eu comecei a, a empreender com a Petit. Você sabe, é, Tuani, Eu antes de, de chamar você, eu comentei que o que me chamou muito a atenção foi uma postagem que você fez no grupo. Uhum. E eu, não, eu não, não fiquei acompanhando, mas a última vez que eu vi, tinha mais de 200 comentários. Uhum. E eu achei isso muito legal, né? Uhum. É, realmente... Eu sempre procuro estar inovando nos produtos para que as pessoas sempre tenham interesse em conhecer e encaminhar para pessoas é, novas e trazer novos clientes, né? Então uhum. foi inclusive de um, de um dos últimos lançamentos que eu tive, que era um vaso autoirrigável e anti dengue, perfeito para o momento que a gente está vivendo, né? Já que o paraná está num surto enorme, né, de dengue. Sim. Foi super oportuno. E graças a Deus deu um momento bem legal, bastante gente gostou, eu tive um retorno muito legal lá do grupo. Que bom! E deixa eu te perguntar, quando você decidiu empreender, né? Que você falou que que você era CLT e aí uhum. você decidiu empreender. Você fez uma pesquisa para você é, entender qual era o seu perfil de negócios, para você saber que tipo de produto que você ia trabalhar ou não? Não, não na verdade assim, quando eu saí do trabalho de publicidade Eu resolvi empreender na área pet E eu abri uma empresa pet de por e-commerce também e, e aí eu fiz Uma pesquisa de mercado e estava Super empenhada com, com a empresa Mas tive muitas dificuldades no meio Do caminho e comecei a desanimar com isso Normal, né? primeiro vez primeiro uhum. Que a gente empreende, né? A gente toma muita Porrada e aí eu vi E falei, não, alguma coisa está de errado E e teve um dia que minha mãe estava aqui em casa e a gente falou Ah, a gente precisa comprar vaso para arrumar as nossas suculentas, né? Tinha em torno de umas 16 suculentas jogadas, assim, né? Sem... Precisamos arrumar essas suculentas E aí nós fomos em algumas lojas aqui de Curitiba procurar os vasos E a gente encontrava um preço muito absurdo E eram coisas uhum. que, não... além de não caber no nosso bolso, eram coisas que não agradavam muito o nosso gosto, né? E aí a gente pegou e resolveu pesquisar na internet uma uma fábrica de cerâmica aqui de Curitiba e a gente encontrou a fábrica a gente foi para trás a gente perguntou se eles faziam venda mínima né ou não e aí a gente daí eles vendem à vontade tanto no atacado quanto no varejo a gente foi lá e a gente comprou os vasinhos por um preço super bom e a gente mesma pintou a gente lixou pintou e plantamos e postamos nas nossas redes sociais pessoais, sabe? Então, uhum. um comentário. em duas horas, os vasos não eram mais nossos, já tinham sido vendidos. Já tinha vendido. Tá. Então, o que era uma coisa que era para ser nossa, já tinha saído em duas horas, de um monte de gente tinha pedido já os vasinhos para gente. E foi aí que eu falei para mãe, ó, isso é uma oportunidade da gente ter uma renda extra, né? E começou com a ideia de ser uma renda extra, deu e minha mãe a gente passar mais um momentos juntas. E, e aí que hoje em dia se tornou a minha principal fonte de renda é a PT. Então Nossa, certo? que no bacana! Começo, no começo era um trabalho muito mais artesanal. Hoje não, hoje eu já não faço mais os trabalhos artesanais, a gente usa é, trabalha só com produtos importados. Porque chegou um momento que a demanda foi tanta... Que a gente não dava mais conta de esperar os vasinhos secarem. Porque quando a gente compra o vaso cru, a gente tem que permeabilizar, a gente tem que passar, tem que lixar, aí tem que passar uma mão, esperar secar, passar a segunda mão, esperar secar e passar o verniz. E começou a ter uma rotatividade muito alta, e a gente falou, não, não dá mais, a gente está, a gente é, perdia, né, entre aspas, muito tempo nesse processo do. De deixar o vazio pronto para venda, né? Então a gente vai uhum. procurar já vasos prontos para começar a revender. E você, você vocês revendem hoje para o Brasil todo ou somente aqui para a nossa região? Tá lá, só a Curitiba e região. Porque o que, que acontece? A gente já, todos os vasinhos que a gente vende já sai com a planta. É, uhum. Então, por esse motivo, para a planta já ir junto, a gente não consegue postar nos correios, porque a planta ela não resiste, né? um envio por, por correio. E, e a ideia é justamente de sair com a planta, porque assim a gente vê um público que mora muito em apartamento. Né? Essas pessoas, elas, é difícil para elas comprarem uma planta, comprarem um vaso, mexer com terra, né? fazer toda aquela é, parte de plantar, de mexer com terra, fazer toda aquela bagunça né? que envolve a jardinagem uhum. apartamento. Então, a gente vê esse público que tem um apartamento que já quer comprar alguma coisa pronta para não se incomodar E a gente vê o público também de que quer dar um presente Só que não quer dar um presente, tipo uma flor num vaso de plástico Que a maioria das floriculturas oferecem, né? O mercado, enfim, as uhum. Então elas já querem dar uma coisa pronta, já bonita Para que a pessoa já use na decoração dela, né? Então tem esses uhum. público bem distinto que a gente conseguiu enxergar E conseguiu é, prospectar para a gente, né? Então, é muito difícil. Que legal. Uma loja que já venda o vasinho pronto, né? A pessoa já consiga escolher o vaso, escolha a planta e já receba isso pronto, né? Sim. E hoje, Tuane, a sua loja, ela é somente virtual ou você, ou você tem um espaço físico ou você tem intenção de montar um espaço físico? Um espaço então... de... É, é tipo um... um... Ai, ah, eu esqueci a palavra agora. Que a pessoa vai lá pra ver o produto. É... Uma loja. É, é uma loja de demonstração, né? Uh -huh. Então, hoje eu trabalho só com Instagram e Facebook. Eu não tenho site, eu não tenho nada, não faço anúncio em Google, nada, sabe? É só Instagram e Facebook. O que mais me dá o retorno é o Instagram. É, uhum. Eu não, não tenho ideia de ter ainda uma loja física, por quê? Porque envolve aluguel, envolve segurança, né? envolve ter muitos Custos. Caros, um custo muito alto E a questão de, de trabalhar online hoje, a gente tem uma certa liberdade muito grande né? Então, por exemplo, ah, não, na terça-feira eu vou folgar porque na terça-feira eu vou... Marcar médico, vou sair, vou fazer alguma coisa E essa questão de trabalhar online Você conseguir é, ter essa flexibilidade de horário é muito bom, né? Então essa é a melhor é vontade é verdade. de estar online E a questão de, é... de ter loja física é essa questão de segurança É um ponto, né? Se acontece uma pandemia, como a gente está vivendo São três meses pagando aluguel de loja fechada Então a gente tem que ter uma estrutura muito maior, né? A vantagem uhum. de trabalhar só com internet é essa, que a gente pode ser pequeno, a gente precisa ser grande, mas a gente pode vender, às vezes, até quase um grande, sabe? Porque a demanda pode ser muito alta, né? É verdade. É, eu, eu percebi ali na, na, nesse relato seu que você empreendeu no, nos vasinhos e nas suculentas por oportunidade, porque a gente tem o tipo de empreendedor, e a empreendedora de oportunidade, né? que, a gente, que a gente percebe que a pessoa ela vê uma oportunidade e ela vai, vai junto, né? vai na onda. Mas o que, que acontece com esse tipo de empreendedorismo? Muitas vezes a pessoa fica nesse formato só até a onda passar. Uhum. Porque foi uma oportunidade e uhum. pelo que eu percebi você não você já está aí há algum tempo e o que o que eu queria te perguntar, Tuane, que vai servir para as pessoas que estão lá em casa, que estão uhum. em casa. Uhum. É, antes da gente vir aqui conversar, eu pesquisei sobre sobre o teu trabalho uhum. e eu identifiquei eu identifiquei no teu no teu Instagram que você tem é, muita coisa do que realmente precisa para ter sucesso dentro de um negócio. Uhum. Você tem fotos muito bem tiradas, você tem marketing de conteúdo, você tem uma paleta de cores linda que você segue, uhum. você tem logomarca. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas, da capacitação uhum. que provavelmente você foi buscar... Uhum. para você atuar nesse mercado. Porque eu, uhum. eu trabalho com empreendedorismo há muito tempo, e eu uhum. consigo perceber isso. Então eu acredito que logo quando você começou a ter sucesso, você, você parou e pensou, opa, eu preciso me profissionalizar. E uhum. aí eu queria que você contasse é, um pouquinho dessa história, uhum. para ajudar quem está em casa. Porque eu percebo, Tuane, que a maioria das pessoas empreendem, e elas não conseguem ter sucesso porque falta essa parte. E é uma parte muito importante. Você perder tempo com o marketing de conteúdo, perder tempo escolhendo uma paleta de cores para o teu Instagram. Pode parecer bobinho isso. Pode parecer frescurinha, mas não é. Porque o Instagram é a principal rede social hoje. Uhum. É. é, ele é, ele é a vitrine. Então, uhum. realmente tem que estar, tá, tem que tá impecável. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre as capacitações que provavelmente você deve ter, deve ter passado. É, então, todas as fotos que eu tiro é o próprio celular. Eu não, uhum. não faço foto, é, não preciso de câmera. Acho que ninguém precisa disso. Uma das ferramentas não. que a gente tem de forma muito gratuita é o Pinterest que traz, né, uma rede social que traz muita inspiração pra gente, que a gente pode ver de que forma que aquela foto fica legal pra gente se inspirar e adaptar também, né? Então, no começo eu gostava assim de foto clean, então era uma prateleira branca na parede branca, sabe? E eu quis padronizar aquilo é Para que todas as fotos seguissem uma linha de comunicação Porque a gente precisa fazer o quê? Quando a gente posta uma coisa, a gente precisa que a que vem em seguida se comunique com a primeira né? Para a gente criar uma linha de raciocínio né? no, no, no, no nosso, nosso Instagram Então eu comecei a fazer isso E depois que eu comecei a fazer a ambientação Porque daí antes eu tinha só um escritóriozinho e eu morava com os meus pais. Agora eu moro na Casa dos Fundos, meus pais. E aí eu consegui ambientar a minha sala que eu conseguisse fazer uma mesinha do lado do sofá que é onde eu faço praticamente todas as minhas fotos, sabe? É, então, é. assim, mas é foto tudo com celular com base em inspirações que a gente consegue ter na internet. E hoje, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê muitas pessoas dando cursos gratuitos, né? No, no, no Instagram, no YouTube. Então, são ferramentas que a gente pode usar é, tem até alguns aplicativos né, que dão é, cursos gratuitos Então a gente pode usar um básico de fotografia Para a gente ter uma noção básica de como fazer fotos e produtos né? A gente pode fazer um curso básico de redes sociais A gente encontra hoje muitas Sim. dicas gratuitas né? Então isso que é importante Das pessoas sempre procurarem é, ser exigente né, com si mesmo E olhar onde que eu posso melhorar Porque a gente nunca vai ser perfeito A gente sempre vai ter Sim. um lugar que a gente precisa melhorar então é sempre começar essa se adaptação E se eu olhar as minhas fotos lá De quando eu comecei, hoje eu já não gosto Tanto, mas hoje eu consigo <risos> o quanto eu evoluí nesse Nesse período para fazer as fotos que, que tem hoje, sabe? E a foto do e... produto é o que vai Vender, né? Então tem que ser Uma e... foto E a pessoa é e falar, ah, isso vai ficar legal Na minha sala, isso vai ficar legal no meu escritório Né? Então a pessoa já tem que imaginar Onde que aquilo vai se encaixar Na vida dela, né? Uhum. E ela só consegue imaginar se ela se, se ela se ver dentro daquele cenário que você colocou, né? Porque de uhum. repente se você se você faz somente um fundo branco e a, e, e o produto, mas não tem uma composição, uhum. a pessoa ela não ela não consegue, nem todo mundo é artista. E tem uma criatividade aflorada para você ficar, ficar se imaginando né, dentro daquele contexto. Exatamente. Então nem todo mundo é assim. Por isso que eu acredito que é, é muito importante sim você criar um cenário. E sim. quando eu falo, e quando eu falo, Tuane, de capacitação, não necessariamente as capacitações pagas, mas uhum. você estudar sobre o mercado. Eu tenho sim. certeza que você que você foi em busca também dos teus concorrentes para você ver Sim. o que é que eles estavam fazendo para você para você de repente fazer ou parecido ou com diferenciais com alguma diferenciação né porque hoje é... eu costumo dizer que a gente a gente praticamente não inventa nada Uhum. Né? O, que no... o, que... o que acontece é a gente se inspirar. A gente pega uhum. ideias, pega uma aqui, uma vai pescando ideias e vai se inspirando. Sim, exatamente. E... e vai fazendo, né? Então, isso é muito legal. E Sim. o teu trabalho realmente é, é de encher os olhos. Assim. Eu, cada é vez fácil. que eu olho o teu Instagram, <risos> eu fico boba, porque ele, ele flui, né? Ele Sim. é clean, mas ao mesmo tempo ele tem o toque lá do, do amarelo. Né, que eu vi eu percebi lá que <risos> uhum. é que você gosta bastante do amarelo e ele ele flui ele ele tem uma ele é muito bonito ele é muito organizado e, e é isso muito que falta nas pessoas eu, eu eu costumo eu costumo dizer assim para as pessoas que me procuram pedindo ajuda né na questão do empreendedorismo mesmo uhum. porque hoje o que a gente mais tem na internet inclusive no Instagram são profissionais ensinando a lidar com o Instagram. A você crescer no Instagram. Mas se você parar e pensar comigo, adianta você crescer no Instagram se é aqui atrás, nos bastidores. Produto, organização, estratégia, tá tudo uma bagunça. Você não vai conseguir entregar o teu produto. Então, exatamente. por isso que eu... Por isso que eu friso muito no empreendedorismo, porque uhum. precisa, a, a, a parte que antecede a divulgação do produto, ela tem que ser impecável, Sim. ela tem que estar organizada, o financeiro tem que estar tá organizado, Teu modelo de negócios tem que estar tá organizado, é, tudo, uhum. tudo tem que estar tá organizado, porque senão não adianta você é, partir para o Instagram sem um mínimo de... de de organização ali atrás vai que dê um uma sei lá uma um milagre divino e o teu Instagram começa a bombar e aí você não, não consegue pegar não, uhum, não, não dá, dá conta. conta exatamente mas eu acho que exata, assim as pessoas elas é, não tem que ter medo de empreender porque elas não sabem como vão ser, vai ser o processo porque eu não tinha planejamento nenhum, não sabia como que plantava, não sabia que terra que usava, não sabia nada, não sabia que tinha que impermeabilizar vaso, não sabia cuidar de planta. Eu perdi <risos> muitas plantas, muitas, muitas, muitas. E faz parte, só que hoje é, eu consigo ter o meu processo mais redondo, porque eu sou uma só. Eu planto, eu limpo o vaso, eu compro, eu compro os vasos, eu que faço o meu estoque, controlo o meu estoque, faço o preço, divulgo e entrego. Então a minha mãe, ela não é o trabalho principal dela Então de vez em quando ela vai lá e me ajuda Quando a demanda está muito grande e ela está com uma folguinha Ela até me ajuda a plantar Mas tirando esses momentos, eu tenho esse processo super certinho E não só até o momento da venda, mas o momento de pós-venda também Porque hoje o que a gente precisa se preocupar, o empreendedor É manter o cliente, não deixar com que o cliente Porque o mais difícil é você conquistar ele Depois que você conquistou ele, tem que manter porque a gente não quer que ele saia e vá para um concorrente Porque vai surgir concorrente toda semana Toda semana vai, vai surgir alguém que vai vender um vasinho Ou igual ou parecido que o meu E às vezes até mais Sim. barato que o meu Só que por que, que o meu cliente vai, vai comprar de mim? Né? Então essa tratativa de fazer relacionamento De fazer o, é, o pós-venda né? De fazer com que o cliente se sinta especial É isso que vai fazer a diferença também né? Então, mas o processo pelos bastidores precisa estar redondo E assim, às vezes a gente começa a empreender sem saber o que vai ter lá na frente Só que a gente uhum. cria paixão Eu, quando comecei a apetir, eu odiava vender Odiava vender, não gostava Nunca tinha gostado Hoje eu sou apaixonada por vendas E eu nunca me imaginei na vida que eu ia ser apaixonada por vendas mas a gente se apaixona por algo quando a gente quebra as barreiras de dificuldade. Porque no começo eu tinha um pouco de dificuldade de vender. Hoje não. Sabe, hoje já peguei o jeito, já sei quem são meus clientes, aonde que eles estão. Então hoje o processo é muito automático de venda para mim. E aí por isso que eu me apaixonei. Então a gente precisa quebrar as barreiras de dificuldade. E aí a gente vai começar a encontrar a nossa essência E aí a gente vai, vai cair num mundo completamente apaixonante né Por aquilo que a gente está fazendo E começou a fazer Porque jardinagem nunca tinha passado pela minha cabeça Que ia ser isso, uh, meu Deus, fonte <risos> de renda, né? Então às vezes e... as pessoas elas enxergam uma oportunidade Mas ficam com receio de, Ai, Será que é isso? Será que não sei? Tenta, tem que tentar Porque assim como eu fui para a pet E eu vi que aquilo que eu sou apaixonada por pet. Mas trabalhar com isso não estava me satisfazendo. Faz e eu nunca pensei em trabalhar uhum. com planta, de repente eu fui tentar trabalhar com planta e me apaixonei. Então acho que as pessoas que querem empreender, elas precisam justamente fazer isso. Arrisca, corre atrás e começa a se especializar aos pouquinhos. No primeiro ano de peti, eu tinha, eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo, ele fazia aniversário e tinha uma empresa lá que eu admirava muito de terrário, e eu vi que eles iam dar um curso bem na semana que eu ia estar lá. Então foi a oportunidade, fui fazer o curso, fui entender que terra que eu ia usar, que substrato que eu ia usar, né? Como que eu ia montar. E aí eu comecei a fazer essas capacitações, né? Essas. Para uhum. Mas isso é, faz parte do processo. A pessoa não precisa se preocupar tanto é, em, nossa, mas como que eu vou começar? Simplesmente comece. Porque aos pouquinhos Sim. você vai melhorar, você vai se é, adaptar, você vai aprender, você vai errar e vai aprender com o erro. Mas o importante é começar, né? É, e aí, a, a coisa ela começa a fluir, né? Quando você, quando você entra num negócio que, que bate né, o teu coração, uhum. a coisa, a, a, a, o caminho parece que começa a, a se abrir. Então, uhum. o, as, as pessoas certas começam a chegar até você, Sim. as coisas certas começam... Imagine, você estava lá em São Paulo, ou ia para São Paulo bem no período do curso que você uhum. precisava fazer. Exatamente. Entende? Então é isso que as pessoas precisam entender, que as coisas começam a fluir quando você está naquele alinhamento uhum. de, de algo que você gosta de fazer. Né? De algo que... Sim, propósito. Uhum. E algo que vai fazer a diferença. Porque veja só, eu estava vendo aqui os comentários, o seu trabalho faz a diferença na vida das pessoas, porque você uhum. leva você leva valor, você leva uma planta, você leva uma decoração, algo que deixa a pessoa feliz. É... Até porque você trabalhar com plantas e você ter plantas em casa é terapia. Já foi, já foi, já foi comprovado que é terapia. E, e aí, com relação, aí com relação ao se arriscar, a maioria dos empreendedores, eles têm, que, eles têm que se arriscar. É óbvio que você precisa colocar... É, é como se você tivesse que colocar um seguro no risco. Mas não é, não é exatamente isso. Mas é você se arriscar sabendo até onde você pode ir. É, não vai também se arriscar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é bem gritante, tá? Uhum. Digamos lá, você trabalhou a tua vida inteira e você conseguiu juntar 100 mil reais. Aí você quer empreender num negócio que você nunca viu antes, é um negócio da moda, que uhum. chegou agora no Brasil e você vai lá e injeta os seus 100 mil reais. Isso é um, é, um, é um risco alto, é um risco que, que você pode perder toda uma economia de uma vida inteira. Sim. Então aí você precisa pensar, você precisa buscar ajuda e você precisa... É sei lá buscar buscar pessoas buscar mentoria para você não fazer isso uhum. mas você arriscar de trocar de emprego de sair do emprego para empreender coisas assim que que não vai colocar em risco um trabalho quase que de uma vida inteira uhum. aí tem que fazer mesmo a pessoa uhum. não tem que ter medo Exatamente. porque a, a, o medo trava a gente né e às vezes aquele negocinho lá que você quer empreender ou que por oportunidade veio até você, muda vidas. Uhum. Né? Assim como Sim. o teu trabalho está mudando vidas, porque você focou em um nicho que é muito interessante dos, do, dos moradores de apartamento, uhum. que geralmente é, não tem uma área de lazer. Porque se a gente for, for analisar, nem todos os condomínios têm aquela área verde. verde né? e não. E tem, mas é uma área pequenininha. Quando a pessoa, ela, a gente tá, a gente quer fazer uma casa, não é só uma casa, é o nosso lar, a gente quer aconchego. E colocar vidas, né, que eu falo, a petit Vie significa pequena vida, é, colocar essas mini vidinhas na vida da gente é incrível, né? Porque a gente se <risos> sente bem. É, como você falou, é terapêutico de, Muda completamente o, vi, o ambiente Dá mais vida para o ambiente Uma planta faz, nossa, milagres em casa, sabe? Às vezes está um cantinho ali tão sem graça Coloca um vaso que aquele cantinho vai ser o teu favorito da casa, né? Então, isso que é legal também É fazer com que as pessoas enxerguem que não é só um, uma suculenta num um vasinho é, é um objeto que vai dar mais vida para o ambiente dela, né? É uma pequena vida que ela vai cuidar, né? Então... É, e isso é legal também, fazer as pessoas enxergarem esse conceito, né? Que vai além uhum. né, de simplesmente uma decoração simples. E, e é também faz que... parte, né? É, e essa questão de investimento alto também, às vezes a gente pensa, ah, eu queria, quando, por exemplo, né vou colocar um exemplo prático no meu, ah, eu queria comprar vasinhos da China lá no comecinho é, para revender, porque, ah, é de bichinho, é bonitinho, o pessoal gosta, não sei o quê... Queria comprar. Ah, mas a compra mínima é de 3 mil reais. Eu não vou, então tenho 3 mil. Só que nem por isso eu vou deixar de empreender no ramo, porque, ah, não tenho 3 mil. Não, eu vou juntar é, 30 reais e vou começar com meus 30 reais. Entendeu? Sim. Até o dia que eu chegue ao ponto de, ah, agora eu tenho 3 mil para comprar os vasinhos que eu queria comprar. É um processo que pode demorar, pode ser rápido, mas a gente tem que ter uma meta muito clara de onde a gente quer chegar e qual que vai ser o caminho que a gente vai chegar. É, até lá, né? Aí isso uhum. facilita muito na hora de empreender, né? Então, a partir do momento que você tem uma meta, ah, eu quero vender vasos importados, porque é um ramo que eu gosto, porque é oportunidade, tá? O que que eu preciso fazer, então, para juntar meus 3 mil, para conquistar meus clientes, para chegar até lá, né? É verdade. E você. Você fez um planejamento, né? você faz um planejamento para você conseguir chegar lá. E quando você começou a pesquisar, como que você fez? Para quem está em casa, de repente tem alguém aí assistindo a gente ou vai assistir depois que é de outro estado. Uhum. Né? Porque esse, esse, essa live depois ela vai também para o meu canal do YouTube uhum. e o meu canal do YouTube tem bastante gente lá, bastante gente que quer empreender. As pessoas que estão em outro estado... É, como que elas fazem para de repente, ir em busca de fornecedores? Como que você fez? Você usou só o Google mesmo? Não. Pra, pra, pra poder montar tudo isso, né? Uhum. Na verdade, assim, é, no começo eu errei bastante porque eu pagava muitas coisas caras. Eu comprava diretamente de floricultura e eu não conseguia pôr muita margem em cima. Mas é porque era um uhum. inocente, né? Não sabia que dava pra ir, por exemplo, no Ceasa. Né, ou encomendado do GESP, de São Paulo, algumas coisas que estariam na metade do preço da floricultura E eu conseguiria ter uma margem maior Só que, então, é, é o primeiro processo de erro, né? Mas eu fui em muitos lugares e aí eu ia achando Ah, essa floricultura, por exemplo, a suculenta custa 5 Ah, mas naquela custa R$ 4,80 Eu ia mudando, ia pulando Até o uhum. um dia que eu consegui encontrar o meu fornecedor Que atual hoje é o Ceasa não tem problema falar e que é o que distribui, né? Flor para o Paraná inteiro, praticamente Então até eu conseguir chegar lá negociar um preço E ter um preço bem melhor Para conseguir ter uma margem de preço maior em cima, né? E é a mesma coisa os vasos Os vasinhos também Eu comprava diretamente da, da fábrica, né? De cerâmica E conforme você, quanto mais você comprar Mais preço você vai con conquistar Sim né? Então você vai conquistando o cliente Para você ter o teu aumento de fluxo, né? e vai negociando valores. Então é dessa forma que começa, né? O ideal é procurar fábricas. Isso se uhum. a pessoa quiser começar, por exemplo, ah, eu quero empreender com vasos. Então eu gosto de pintar, eu vou ter paciência de lixar vaso. Ah, é isso que eu gosto, que eu gosto muito de artesanato, é terapêutico. Então beleza, esse é o caminho. Se esse não for o caminho Hoje tem muitas é, distribuidoras, que é uma empresa antes das importadoras, que exigem um, uma compra com um mínimo muito pequeno Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem é, é, distribuidoras que o mínimo é 200 reais é, de uhum. compra né? Então é um valor relativamente baixo, que as pessoas também podem começar antes de ir para uma importadora né? Então é esse o caminho. Então, ou é fábrica ou é distribuidora para o começo. E na sequência dá para começar a comprar de importadoras. Uhum. E, e se for de importadora, aí os produtos vêm da China, mas aí tem que ter um. Normalmente tem um mínimo de compras lá, acima é, de 3 mil reais. É, por... o que, que acontece? É, em fábricas e distribuidora, você não precisa ser pessoa jurídica. Você consegue comprar só com o teu CPF Importadora não Importadora uhum. você precisa ter aberto uma empresa né? Você precisa ser, é, ter o teu CNPJ é, Algumas importadoras aceitam microempreendedores Outras não Outras elas não aceitam Porque elas precisam que as empresas declarem é, Tenham um número de inscrição estadual Então ah. essa é a minha limitação hoje também Eu sou MEI E eu não consigo comprar de algumas importadoras por causa que eu não tenho, o MEI é isento de inscrição estadual, né? Então uhum. existe essa limitação ainda, mas o que, que eu tenho que fazer? Ah, então se eu quero comprar daquela importadora X, porque os produtos são bem mais variados e tal, preciso trabalhar um pouquinho mais para sair do MEI, né? Para é, entrar no, no Simples, né? Acho que é o Simples Nacional, que é o, o acima do MEI. É o ME. ME, que é o... não lembro qual que é a sigla do ME. Eu também é o... não me lembro. Que em vez de ser individual, só é microempreendedor que daí — Ah, é verdade. — né? É o ME. Então, que daí já tem inscrição estadual. Então, é, é um caminho que é um pouquinho longo né? para a gente percorrer, mas é um caminho que a gente vai descobrindo. Tem que descobrir. Tem que descobrir fornecedor, tem que negociar. Não dá para ter vergonha de negociar. Essa questão de plantas, de comprar em outros estados é um pouco delicado para trazer, né? Mas também não é uhum. possível. Hoje a gente tem transportadoras pelo Brasil inteiro. né Então, a pessoa precisa realmente ter... É vontade de, de correr atrás para conseguir os fornecedores. Mas é normal Sim. é no começo, né? É, né? E, e você, você tem problemas assim com, com o transporte de chegar danificado ou vem tudo bonitinho, tudo in, intacto? Até hoje eu não tive nenhum problema. Não, não aconteceu ainda de, de ter nem de perda, porque assim tudo que eu, eu os correios geralmente é mais fácil ter perda, mas transportadora não. Mas todos os meus produtos eu faço seguro, justamente porque se acontecer alguma coisa eu vou acionar o seguro do, do produto, né? Para eu não ter esse prejuízo. Mas uhum. tem algumas, import, algumas é, importadoras que se o produto chega quebrado aqui, eles ainda fazem a troca no próximo pedido, são bem tranquilos. Ai e... que bacana. Uhum. são bem, bem tranquilos. E já as plantinhas já tem que comprar meio que no local, né, justamente porque elas são mais delicadas, né, então... Uhum. E você trabalha com quantas variedades de suculentas? É só suculenta ou tem outras plantas Isso, também? Eu comecei só com cactos e suculentas, em mais ou menos umas 40 variedades. Hoje, eu já tô expandindo Depois de cago de suculenta, a gente começou a trabalhar com algumas coisas de orquídea porque Minha mãe é apaixonada de orquídea E ela tinha a coleção dela Eu postava a coleção dela e vinham pedir pra gente A gente <risos> ia assim, com orquídea <risos> E recentemente, faz um mês Que eu comecei a trabalhar com os temperinhos Que foi o que eu publiquei lá no, lá no grupo, né? Que é voltado para as pessoas justamente que têm apartamento Que querem ter uma mini horta em casa, né? Uhum. Eu para com semperos, é, agora com folhagens, e o mais recente com carnívoras também. Que foi, eu, as as carnívoras também foi mais uma oportunidade de mercado que eu enxerguei, que em Curitiba você não encontra carnívoras em floriculturas, você não encontra carnívoras uhum. praticamente em lugar nenhum. É muito específico os vendedores aqui que tem, que são mais é, cultivadores. E, então eu falei, opa, tem um espaço para. Trabalhar com carnívoras, vou trabalhar com carnívoras, entendeu? Só que esse e, assim, e também... é uma graça, né? Ah, são demais. E tem uma variedade <risos> de carnívoras que a gente nem imagina, porque todo mundo só pensa naquela que fecha a boquinha, mas tem, nossa, de vários tipos, tem aqui em rola, é? uhum, tem umas que tem uns nossa! bem legal, e só que essa, essa questão dos carnívoras é ainda é um desafio para mim. Porque eu não tenho fornecedor fixo, vai ser a mesma coisa das sucul... das... do comecinho das suculentas, né? Eu não tenho fornecedor fixo, a gente não tem fornecedor em Curitiba disso, então elas precisam vir de fora. Então ainda tô começando a aprender a trabalhar com as carnívoras também, a procurar fornecedor, a ver como que vai chegar aqui o transporte, né? Essa questão toda que eu acabei de comentar, que eu tive a dificuldade lá no começo, mas é um como é, é uma. Como eu me apaixonei pelas carnívoras, e eu vejo que tem um público que tá ficando muito muito grande, principalmente o público masculino, porque é cacto homens já gostam. E as pessoas uh -huh. me quanto tem, eu tenho muitos clientes homens que, que gostam tanto de somulheta quanto de cacto, mas cacto já vende bastante. Mas de carnívoras também é um público muito legal de, se, de conquistar. Porque o homem gosta uhum. de planta também, sabe? E, geralmente é a primeira coisa, na ah, meu teu público é só feminino. E não é. Eu tenho alguns clientes fixos que é, um, que é bem dividido entre homem e mulher. E é até uma questão de que, ah, o que, que eu posso oferecer? Por exemplo, a ah, Dia dos Pais, né? Todos, todos, todos os meses, praticamente, a gente tem uma data comemorativa. E as carnívoras estão vindo para isso, sabe? Justamente porque, ah, uhum. o meu pai acho que vai gostar, né? os ah, dia namorado. Meu namorado vai gostar de uma carnívora porque é diferente, né? Porque o homem gosta dessa coisa mais... mais é, como que fala? Mais trash, que é ver o bichinho sendo morto pela planta. Né? A gente <risos> Ó, eu morro de doce. Eu vejo uma joaninha perto eu espanto a joaninha para ela não morrer lá. Os mosquitos não. Mas o joaninhas não, sabe? E aí... Então, também acho que é a gente enxergar é, o que que os outros não estão fazendo o que que os nossos concorrentes não fazem porque a gente Sim. pode se basear ah, eles estão fazendo isso posso fazer aquilo mas o que que meu concorrente não faz entendeu exatamente exatamente não tem está vendendo isso então eu quero vender isso e eu vou atrás para vender isso e assim o que, que é, é difícil quando você quer abrir uma porta no teu é, no teu nicho porque se ninguém está vendendo é porque ninguém tem fornecedor né, ninguém, todo mundo, tipo, precisa começar a explorar aquele mercado, né? Começar a carpir aquele mercado, então muitas uhum. pessoas nem encaram isso, mas é legal você olhar. Ah, meu concorrente não faz isso, então eu vou fazer, e é até uma visão que a gente precisa treinar Para ter, porque não é fácil você identificar algo que nunca foi feito, né? Que nunca que é tipo, uma oportunidade mais rara, até porque se, se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, né? Exatamente. E não é, é trabalhoso. Mas deixa eu, te, deixa eu te perguntar, porque agora é uma pergunta de curiosidade da Josi. Tá. Essas plantinhas carnívoras, é... a gente tem que dar mosquitinho para elas comerem ou não? Não. Não precisa. não. não precisa alimentar elas. Não, elas se alimentam sozinhas. É, elas atraem os bichinhos, os mosquitinhos, porque o cheiro... A gente não sente o cheiro delas, né? Mas elas soltam um cheiro que atrai eles pra perto delas e elas mesmo fazem as próprias armadilhas dela pra que eles caiam então, nossa, tem N Plantas carnívoras hoje em dia E elas pegam até bichos grandes Assim, na natureza, sabe? É, uhum. Magartinha Até as, as carnívoras maiores Comem até os bichinhos maiores Então... Mas elas fazem tudo sozinhas Tem gente que tem, gosta de ir lá e colocar Pra ver, né? Não tem problema nenhum Dar alguma coisa pra elas comerem Mas elas <risos> vivem sozinhas Não precisa dar, dar alimento A cada três horas, por exemplo <risos> — nossa, que legal. E deixa eu te perguntar, daqui a pouco, daqui a pouco já vai é, finalizar nossa live. Uhum. Eu queria, Tuani, que você tentasse é, falar pra gente como que é a tua rotina. É, de trabalho mesmo, né? Uhum. Porque você trabalha em casa, mas para as pessoas que que ficam em casa e agora, né? Que a gente está praticamente uhum. obrigados a ficar em casa. Uhum. Qual que é a tua rotina? Por que que eu pergunto isso? Porque o teu trabalho ele pode ser vinculado também o formato de trabalho com outros nichos, por exemplo, bolo, uhum. é, aquelas sobremesas de pote. É, é, alimentação no geral, né? Sim. Até mesmo outros tipos de trabalho, como vestuário, loja virtual. Para as pessoas que estão em casa, para elas entenderem assim, opa, dá para eu fazer isso que eu estou pensando em fazer uhum. do mesmo formato que a Tuani faz. Uhum. Então eu queria que você é, é, tentasse passar para gente uhum. como uhum. que é o teu, o teu dia a dia, como que é a tua rotina uhum. Toda a sua organização, as postagens, como que você pensa para fazer as postagens, é, se você manda direct para os clientes avisando, ó, oh, chegou uma plantinha nova, como, é que, uhum. como que você faz aí? Então, é, eu te, eu faço eu sempre vou ter algum, alguns vasos à pronta entrega, porque sempre vai ter alguém atrás de um presentinho de última hora. Né? Esses vasinhos eu sempre vou fazer publicação todos os dias deles nos meus stories Então ah, eu tenho isso, isso e isso é pronta entrega né? Durante o dia as pessoas vão me mandando mensagem As que forem comprando eu já vou embalando eles, já vou separando E no período da tarde eu vou fazer as entregas deles é, e aí mas, eu faço né? um roteiro, né? Por Curitiba, ah, eu tenho tantas no bairro tal Então hoje eu vou para aquele lado e amanhã eu faço a entrega naquele outro lado Eu sempre tento me organizar dessa forma pra, Se for possível, se não for possível Se a pessoa precisar daquele vasinho naquela hora Porque é um presente urgente Eu também faço a entrega daí, daí para ela Mas eu faço todo o processo de Ah, eu preciso, por exemplo Tem muita gente que me procura Ah, eu queria o vasinho tal, mas eu não tenho ele plantado Então eu vou fazer o processo Ah, o que, que eu preciso plantar? E aí eu pego todos os vasos que eu preciso plantar E até uns que vai entrar como pronta entrega E aí eu começo a fazer o processo Faço o preparo da terra, planto ele Limpo com pincel todas as plantinhas coloco, Limpo o vaso e coloco pedrinha E aí vai de novo para a sessão de fotos Para postar no Instagram o que tiver disponível E eu sempre, por mais que seja uma encomenda do cliente O cliente já sabe o que, que vai ser Eu sempre mando para ele para confirmar se é aquilo Se ele gostou, sabe? Então, é esse o processo de ver o que, que eu vou ter que fazer, tipo, organizar minha, minha agenda. Geralmente, eu organizo a minha agenda no domingo. Então, domingo, porque quando a gente se organiza no domingo, a gente acorda segunda-feira sabendo o que, que a gente vai fazer. Se a gente não se organiza, uhum. a gente acorda meio perdido, a gente não sabe, né? Então, eu sempre organizo a minha agenda no domingo do que, que eu vou ter naquela semana de entrega, né? Do que já está encomendado. E só que sempre, ao longo do dia, vai entrar novas entregas, vai entrar novas demandas e eu vou encaixando conforme... É, for, forem surgindo, né? Mas eu sempre tento ter uhum. essa rotina de é, plantar de manhã, postar até a hora do almoço e vender até de tarde e fazer a entrega no final da tarde, sabe? Então, é, e é uma rotatividade muito rápida é, do, dos vasinhos, sabe? Funciona bem uhum. comigo, mas é aquela questão de se adaptar com o que, que, tá, com o que, que precisa, né? É, com o que, que a demanda está pedindo. Uhum. E você costuma postar, por exemplo, é, em todos os grupos do, do Facebook ou não? Você tem lá os grupos específicos, é, que todo mundo tem, né? Uhum. Mas você costuma postar em todos eles, todos os dias você posta ou tem dia não. que não? Não. No Facebook eu posto uma vez a cada 15 dias, em grupos. Não é algo que eu tenho muita frequência. Ou, por exemplo, ah, chegou novidade, chegou, fiz um lançamento. Aí eu vou fazer uma publicação, né, bem específica. Uhum. Mas a minha rotina de posts é no Instagram mesmo, todo dia no Instagram. Só que eu reposto automaticamente pro o Facebook, né? No Face, eu, né? É, mas a minha maioria é é pelo Instagram mesmo. E os, os grupos eu deixo mais para postar quando tem novidade, para não ser uma coisa muito repetitiva, né, para não ser uma coisa, ai, ah, sempre posto as mesmas coisas, sempre os meus vazinhos e tal. Então eu deixo para postar mais quando tem novidade. Um novo lançamento Ou alguma coisa que entrou na moda, né? Que nem comecinho desse ano, quando surgiu o BBB Entrou aqueles vazinhos dos bonequinhos no BBB, né? Desses uhum. desse Bob. Então eu sabia que todo mundo queria desses Bob. eu falei, opa, tá na hora de jogá-la nos grupos Aí uhum. uma coisa que eu fiz também foi um grupo de... no WhatsApp Que só eu que, que, que mando, né? Ninguém interage e aí, por exemplo, ah, chega a novidade, o primeiro pessoal que está lá no grupo é o pessoal que fica sabendo de logo de primeiro. Porque às vezes chega uhum. o ah, só vieram cinco unidades desse. Aquele o grupo, que já são os clientes atuais, vão receber primeiro a, a informação, né? Mas é uma forma de divulgação também bem direta e que as pessoas que já estão ali, geralmente já são clientes que pedem com certa frequência, né? E ou que, por exemplo, assim também... É... Ah, por exemplo, tem o bichinho preguiça Que foi um dos vasinhos que eu mais vendi E eu tenho lista de espera toda semana Eu chego com os vasinhos Nunca dá conta de ficar pronta entrega porque... <risos> Sai tudo E aí é... Quando eles chegam Eu já tenho a lista na minha agenda né? Ah, fulano com o telefone tal daí Eu já entro em contato com todo mundo Dou um prazo né, de uma semana para a pessoa retirar Para me confirmar se ela vai querer ou não Eu coloco, coloco daí o vaso a venda, né? Então é mais ou menos assim, ó. a minha rotina. E é, e, é, e é muito legal, sabe? Isso que você falou do teu grupo do WhatsApp, que na verdade é um canal. É como se fosse um canal do Telegram, por exemplo. Porque o Telegram, ele te dá a opção de você fazer um canal onde somente você interage. Sim. Ele é parecido com os grupos do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp você também é, pode pode desativar as publicações das outras uhum. pessoas. O, o do Telegram, ele é interessante porque ele cabe lá 200 mil pessoas num canal. E isso que você faz é uma técnica de diferenciação, é você ter algo a mais para oferecer para o seu cliente. É, uhum. Nem todo mundo faz isso, é, poucas pessoas fazem, é, de ter um canal é, um canal específico, de entrega de alguma coisa né? uhum. Cada vez mais as pessoas vão fazer isso Porque daqui a pouco já não é novidade mais Daqui a pouco é uma extensão do teu trabalho É a mesma uhum. coisa da, da qualidade Da qualidade não, da garantia é... 30 dias de garantia é obrigação Você ter qualidade no seu produto, no seu atendimento Não é mais diferenciação é obrigação, né? E, e esses grupos, esses grupos que, que as pessoas têm no WhatsApp ou no Telegram, ainda é diferenciação. Daqui a pouco já vai, já vai virar é, obrigação, é, né? É Você ter um, algo gente, a mais. É, mas é que já tem muita gente que também não gosta de participar de grupo, né? Então, tem Sim. gente que adora, né? Tem gente que gosta de receber a novidade ali em primeira mão. Mas tem gente que já não gosta. Então, a gente também tem que ter uma alternativa dessas pessoas que não gostam de estar em grupo, né? Também pra... E uma, uma é, tendência que está muito crescente é a live shop. Já ouviu falar? Shop live? Não, essa não. Então, é, eu já vi muitas é, empresas de decoração que não são aqui de, de, do Paraná, né? São a maioria de Santa Catarina que eu vi fazendo uma live para vender os produtos na hora. Então, é uma Olha. live que horas. Sabe, começa às 7 horas da noite, é 11 horas meia-noite ainda tá rolando a live e <risos> de venda. E aí, o que que as pessoas fazem? Elas ao, é, ao longo da live elas vão fazendo sorteios para manter as pessoas na, na live, né? E as pessoas vão mandando ah, para participar do sorteio, elas mandam o WhatsApp para a loja com o nome delas. E aí, por exemplo, ah, eu não sei que ah, que, não sei o produto, né? Vai 30 reais. Aí, a partir do momento que eu coloco lá, escrevo zerado. A, pessoa, a primeira pessoa que responder leva o produto É como se fosse um leilão online Mas isso está vindo muito uhum. forte para os empreendedores Justamente por causa da pandemia As pessoas não conseguem abrir Sim. as lojas, né? então Mas está vindo muito forte Então é, pode começar Quem né, que tiver algumas lojas, fiquem de olho Porque tem muita gente fazendo isso agora por lá Quero começar a fazer também Porque acho que é um movimento que vai é, vai criar uma onda muito grande agora né? Quem vai fazer agora Vai se destacar antes né? Então também fica a dica Para quem está empreendendo A fazer essa venda online também Porque funciona É Live Shop né, que você falou Live Shop, o Shop Live, alguma coisa Não lembro qual que é a ordem, é. Mas estão chamando eu... de Live Shop Inclusive é, tem uma loja grande Que eu não lembro se foi a Renner Ou se foi a Riachuelo Uma das duas é, ia fazer uma live agora, estava marcada, ia fazer uma live para vendas online ao vivo, sabe? Então é uhum. até uma modelo famosa que ia fazer essa live, iam apresentando as roupas e eu só não sei como que ia funcionar as vendas, né? Porque como é uma loja muito grande, vai ter muitas, né? Muita gente assistindo. Do Brasil coisa. todo, né? Exatamente. Mas é uma tendência muito, muito forte também. É, e, e é, é muito legal, é realmente bem bacana esse tipo de, de, de live Aí tem também o, o, o WhatsApp Business, que já liberou né, pagamento pelo próprio WhatsApp uhum. Então facilita, facilita na hora de, da pessoa enviar a, a, a, a, No caso você, você vai fazer a tua live shop lá você já envia o pagamento para a pessoa ali pelo WhatsApp mesmo, até porque a interação pode ser pelo WhatsApp, né? Então, realmente uhum. é muito, muito interessante. Eu até vou dar uma pesquisada sobre isso para poder também falar um pouco mais, né? Porque uhum. a gente precisa, Tuane, encontrar soluções para o que a gente está passando hoje, né? Você está uhum. vendendo super bem. Mas tem pessoas que não estão vendendo tanto, tem pessoas que, que não têm essa desenvoltura sua de fazer todo o trabalho que você vem né, desenvolvendo, de uhum. deixar o Instagram com aquela performance, uhum. de, de fazer o planejamento que você falou que você faz. Porque o que você faz é planejamento. Você planeja o teu dia. No dia anterior, você planeja o que vai acontecer no dia seguinte. Uhum. E você segue e você segue o plano. É. Só que para muitas pessoas, é muito difícil fazer planejamento. Sim. Só que as pessoas têm que começar a entender... O tamanho da importância de você se planejar, né? O tamanho da importância de você, de você começar a se preocupar com conteúdo que realmente faça a diferença. Exatamente. A gente tem na internet é, um monte de, de influencer, um monte de youtuber, um monte de Instagram de entretenimento. E você vai olhar, tem milhões de seguidores. Não é que não é para você seguir essas pessoas, mas é. a gente está num momento onde a gente tem que procurar capacitação. Porque é. se você não procura capacitação, no atual momento de hoje que a gente está vivendo, que a gente não tem ideia de quando é que isso vai acabar, se você não procurar se capacitar, você corre risco de passar fome. Exatamente. Não tem emprego. Se você não se capacita para você poder vender virtualmente o seu produto, você corre risco, sim, de não ter dinheiro mais nem uhum. para comprar alimento. Uhum. E, e é, é isso que eu, que eu bato muito na tecla, sabe? Que, que eu tento expor muito isso para as pessoas. Eu não tenho nada contra o entretenimento. Muito pelo contrário. Eu adoro. A hora que eu tô relaxando, eu tô vendo série. Uhum. Porque eu me desconecto, porque uhum. se, eu, se eu vou assistir uma série, por exemplo, de, de romance ou de família Eu entro naquele universo e a minha cabeça desconecta de, de uhum. todos os problemas, de tudo que está acontecendo uhum. Então é preciso e é necessário a gente ter esse tempo Mas é muito necessário você ter o teu tempo maior Trabalhando, né? Uhum. Buscando novas formas. Muito, muito, muito. Porque é, é porque o momento que a gente vive é muito grave. É muito grave. E, e aí todo esse trabalho aqui do varal de ideias é justamente para isso, para uhum. fixar na cabeça das pessoas o tamanho da gravidade que é esse problema, para trazer soluções né, para essas pessoas que estão em casa. Por isso que eu estava eu escolhendo a dedo, sabe, as pessoas que que eu queria trazer aqui porque ah, tá. são pessoas uhum. é, são pessoas que têm sucesso nas suas carreiras são pessoas que começaram é, é, pequenininhas uhum. né sem muita estrutura ou sem estrutura uhum. nenhuma e, e, só que é esse tipo de pessoas que eu quero aqui uhum. para que quem está em casa veja e, e, e bata no peito e fale eu posso eu, eu também posso exatamente. né se atuane se a Tuane começou, quebrou a cabeça e, e fez negócio ruim lá no começo, mas agora ela está estabilizada, ela conseguiu, ela é normal, ela é gente que nem eu, então eu também posso. Então, essa, sabe, a, a intenção e a ideia desse programa. E como a gente só tem, acho que uns três minutinhos, <risos> olha, como, olha como passa rápido. Eu quero te agradecer, Tuane. muito obrigada, que Deus te abençoe por, por você ter vindo aqui, por você ter falado quem são os teus fornecedores, isso é coisa que só gente que é altruísta mesmo faz, uhum. tá? Então, uhum. parabéns. Tá. Muito obrigada por essa doação. Eu desejo, assim, que você venda... Muito mais que você Também. encontre um jeitinho de vender um jeitinho de vender para o Brasil inteiro. Eu tenho certeza que pessoas do Brasil procuram você, eu Sim. tenho absoluta certeza disso eu eu e que você é e que você consiga encontrar uma forma de poder atender essas pessoas. Tá, então Sim. muito obrigada. Eu que agradeço. Como que as pessoa... e, e como que as pessoas fazem para poder encontrar você? Então eu tenho o nosso Instagram que é o ptvcs tem uma página no Facebook e tem um link do meu WhatsApp na nossa página também, que pode falar diretamente comigo lá que eu já mando foto do que que... Se quiserem entrar no, entrar no grupo também no WhatsApp eu já coloco, e já mando foto do que eu tenho. Então, a encomenda pode ser ou pela, pelas redes sociais no direct ou pelo meu WhatsApp. Bacana. E, e gente, deixa... Deixa eu... Queria te agradecer pode falar. Também. Queria te agradecer pelo convite Fiquei muito feliz em participar Desse teu projeto que é incrível Que inspira muitas pessoas Que eu tenho certeza que está ajudando muita gente Que está né, passando por essa dificuldade Às vezes são pessoas que querem empreender Mas estão com medinho, estão um pouco inseguras E é um projeto incrível mesmo Que eu acho que é um empurrãozinho que muita gente precisa E obrigada de que coração Que bom! Eu que agradeço é... a, hora que, a hora que terminar aqui a live Eu vou gravar um stories Como eu sempre falo quando, uhum. Como eu sempre faço, vou marcar você, tá? Para que as pessoas possam chegar até você. As pessoas que são aí da, da turma da Tuane, se quiser me seguir para conhecer o trabalho que eu desenvolvo no empreendedorismo, fiquem à vontade. Vocês que estão aqui da minha turma, se quiserem seguir a Tuane, vão lá, porque vocês vão se encantar com o perfil dela, com os vasinhos. E eu tenho certeza que vocês vão querer levar aí uma meia dúzia de vasinho para casa. <risos> Ai, obrigada, Josiane. Obrigada. Tá bom? Então, tá bom. Obrigada a você. Obrigada a você, Tuane. O pessoal que está em casa aí, parabéns por vocês. Ficarem aqui essa hora com a gente. Eu sei que não é fácil, né? Por mais que a gente tá em casa, mas a gente tem um monte de coisa para fazer. Muito e bem. vocês pararam para aprender um pouquinho mais. Então, parabéns e muito obrigada. Tuane, Deus abençoe você grandemente, tá? Obrigada. Fique muito com bem. Deus e muito Também. obrigada. Obrigada a você, Josi. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.